Conseguiu me ver por aqui? Oh. Fala meus chuchuzinhos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar Na primeira vez que eu fui no dentista No outro dia eu mostrei do, Um vídeo do meu dente que tava mole Lembra? Que meu pai meu flash, vai fazer flashback lá. Então eles não caíram Sozinhos, a minha mãe teve que me levar No dentista Eu entrei com muito medo de Tirar meu dente. Eu posso fazer mímica? Sim? Pode. Eu fui andando assim com a minha mãe, aí a gente chegou na sala. Você tem que filmar também no dentista, não é? A gente tem foto. Que... É... Ah. Tem foto, eu Deitei lá, aí ele foi lá, botou a agulha aqui, que era bem nojenta. Ela, ela, o algodão tinha gosto de chiclete. Miguel Silva, não... Não se preocupe, não vai doer nadinha Vai ser uma picadinha de formiga Finalmente, ele tirou meu dente Aí assim eu fiquei banguela Pai, tem uma sujeirinha aqui Mas só que na anestesia, pelo amor de Deus O gosto era tão ruim que eu já queria cuspir assim Na cara do doutor, assim ó <risos> A minha mãe ficou perto de mim nesse momento E, vo e você, pai, você ficou dormindo Tu <risos> tá queimando meu Tô, filme tu, tu é preguiçoso Eu tenho roa-sangue Ainda mais quando o sangue é meu E aí tu falava suviando também Porque tu tava falando engraçado <risos> <risos> eu, Sai, pai, eu sai. Eu, sai. eu quero beber água, por favor Meus amigos, por hoje é só Vou pedir pra vocês... Deixar um comentário bem legal Dá um like no nosso vídeo E curtir nosso canal pra dar aquela força Beijão!